Olá meus amigos, minhas amigas Trazemos mais um vídeo legal Aqui a gente está, a gente Chegando aí em Fortaleza, capital do Ceará A gente vai mostrar para vocês uns conteúdos, uns vídeos A qual a gente fez em uma viagem que fizemos há dois meses atrás Aqui a gente está sobrevoando aí, aí A cidade de Fortaleza, estamos chegando aí Daqui a pouco nós vamos... Aterrizar, vamos pousar e vamos pegar o ônibus e vamos direto para o interior do Ceará, aonde vamos gravar alguns vídeos e outros vídeos mandaram para mim. Lembrando, todos os vídeos, todas as imagens que vai ser posta nesse vídeo, são da minha família, mandaram para mim, são da gente. Estamos chegando aí, ó, em Fortaleza, aí, ó, estamos quase aterrissando, vamos chegando. E é isso aí, contamos com vocês até o final desse vídeo. Então vai começar agora um vídeo legal para vocês, vamos lá. Nesse momento aterrizamos. muito Sim, show, hein? Muito longe, se a gente sair mais na mão assim, ó, isso aqui é a primeira vez que eu consegui. Ó, vou levar perto, um pouco mais perto da câmera, Olha, ó, tem que ser devagarinho para não se assustar. Olha só, gente, eu não aguentei, gente, tive que mostrar isso para vocês. Está diferente, daquela impressão, derrubando o bom cavalo top. Você achou de bola, gente, não? Isso aqui não é pombo, isso aqui é uma rolinha do mato, certo? Tem a rolinha cascavila, tem a, a calda de feijão, quem é nortista conhece bem isso aqui, ó. Olha só, gente, há quatro meses atrás eu passei aqui, ó, com o meu vou, vou lá para serra, aonde tem uns vídeos. Aqui, gente, não tinha mato algum, era só terra. E agora choveu essa noite, ó, maravilha aí, ó, e vamos que vamos. Olha só, minha gente, é tardezinha, aqui no Ceará começa a chover, que legal, gente, maravilha, ó, show de bola, gente, olha, ó, maravilha, muita água mesmo. Olha só, gente, aqui, após quatro meses que eu vim aqui, isso aqui não tinha mato algum, não, as árvores não tinha folha, tudo seca. Começou a chover, o inverno está chegando devagarinho, mas está. Deu duas chuvas, meu primo já plantou aqui um milho. E eu hoje, gente, vou relembrar aqui o tempo de roça. Eu também já plantei muita roça. Vamos aí se inscrevendo, deixando o seu like. Vamos que vamos, gente. Chovinha boa aqui no Ceará, dia três de março de dois mil e vinte, três horas da tarde. Tempo fechado, as estradas virou corvo. Olha só, depois de tanta chuva, choveu aí, muita chuva, olha o que aconteceu. Também aí junto água nos açudes, onde estava vazio, quando eu fui uns dois meses atrás. E assim vamos prosseguindo. Olha só o milho, gente, como cresceu aí. Ó. O milho cresceu, um pouco falhado, porque a chuva foi pouca na época e não nasceu todos os pés de milho, a gente mostra as bonequinhas de milho, ó, tão novinha ainda. Mais para frente vai ter feijão já pronto, já maduro, já. Olha só o tamanho das espigas, aí, ó, tão novinha ainda. Isso vai ser uma beleza, muito lindo. Olha isso, aí é um pé de melancia, gente. É a alegria do nordestino é quando chove. Mamão aí, ó, pé de mamoeiro. Olha só, aí uma pequena melancia. O celular aí foi, foi gravado em pé, por isso ficou assim, estreitinho. Olha, já vingou uma melanciazinha aí, ó. Show de bola. Isso, gente, é sensacional. Aí um pé de acerola tava pequenininho, com a chuva cresceu, e brotou a acerolinha. Olha, o feijão aí, ó. Feijão que já dessa plantação, já foi colhido um pouco de feijão. Isso é, é, é fantástico. É muito bom quando a gente vê isso no Nordeste. Pouca chuva, mesmo assim, ó. Esse ano choveu bastante lá já Obrigada. e estamos tendo isso aí, ó. olha que lindo. Isso aí é, a gente não tem nem palavras. Para quem foi lá quatro meses, tudo seco, sem nenhuma folha nos matos. Olha só, gente, o feijão já tá fechado. Muito bom mesmo aí. ó. O feijão onde ele colheu foi em outro lugar. Essas, essas imagens são bem anteriores. Talvez seja até dessas vagens. Olha, se você olhar, tem um monte de vagens de feijão. Talvez esse feijão já foi até daí, porque essas imagens aqui foram um pouco, já um pouco antigo. Isso aí lá atrás é sordo. Muito show de bola mesmo. Eu até iria agora, lá agora mas não pude ir ver isso aí. Muito bom, gente. Olha só. Aí, ó, o sordo. Isso aí tem quase 3 metros. Isso aí, isso aí é sordo. Quase 3 metros de altura. Olha, isso aí vai ser para o gado, ele vai fazer silo, ele vai fazer silo armazenar para dar alimento para o gado o ano inteiro. O, o verão, né? São seis meses de verão e esse sordo vai servir para alimentar o gado. Então, um forte abraço, que Deus possa abençoar cada um. Não esquece de se inscrever, deixar o seu like para gente. Olha só, minha gente, estamos aqui na enchendo o tanque aqui, para 100 mil litros, a gente... É isso aí, gente, um forte abraço, tchau, tchau, fui, até o próximo vídeo, tchau, tchau. Olha só que lindo aí, ó.